Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Tecnologias Integradas à Educação do curso de Formação Pedagógica. Eu sou o professor Clesiel, mestrando em Informática pela UFES, especialista em Educação à Distância pela FACEL e bacharel em Sistema de Formação pela UNES. Sou professor de Informática no IFES, Campos de Alegre, onde atuo principalmente com as disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas. Possuo experiência profissional em desenvolvimento de websites e também em sistemas computacionais. Formalmente, essa disciplina tem como objetivo utilizar ferramentas tecnológicas no ensino da disciplina em favor da construção do conhecimento. A avaliação dessa disciplina irá seguir o seguinte critério. 70% da sua nota final será com base nas avaliações individuais e 30% dessa nota será de acordo com as atividades e também com uma visita técnica. Você será aprovado diretamente caso sua média final seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. A bibliografia utilizada estará sendo apresentada no ambiente online da disciplina. Para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completar a disciplina com êxito. Lembro que os exercícios possuem prazos fixos